Um roubo de 10 milhões de reais em skins de CSGO aconteceu hoje. Um dos maiores colecionadores de skins da história foi hackeado. A vítima é um famoso colecionador da comunidade. Muitos diziam se tratar de um príncipe ou um sheik árabe, dono de um inventário multimilionário que tinha diversas skins únicas no mundo. Hoje todas essas skins apareceram em diversos mercados de skins do CSGO, da China, da Rússia. O hacker tentou vender todas as skins dele no dia de hoje e o suporte do CSGO interposto viu na situação, acontecendo algo que não acontecia há muito tempo o suporte do CS, tá? desfazendo diversas trades e retornando provavelmente as skins para o dono, a vítima é o famoso G10 ou também conhecido como HFB que tinha um inventário privado com a foto desse cavalo branco por anos esse inventário ficou privado sem ninguém saber ao certo quais skins ele tinha até que em fevereiro do ano passado ele deixou a conta da Steam dele pública por alguns momentos e um site de data a base de skins de CSGO conseguiu registrar todas as skins dele. Tem vídeo no canal mostrando as skins, você pode clicar aí no vídeo indicado, também vai estar tá na tela final. Mas hoje a gente não vai discutir exatamente as skins que ele tinha, e sim esse roubo que acaba de acontecer. O maior scan da história do CSGO. Nós temos o vencedor!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 Vamos lá galera, primeiramente vamos começar Falando a respeito aí do HFB Quem é esse colecionador? O que alguns acreditam ser Um grupo de investidores que Colecionam diversas skins de CSGO E estavam paradas lá no inventário dele há anos Algumas skins que ele tinha que vale a pena A gente citar, a famosa Carambit Vanilla Sem Estrela Que foi um item gerado pelo suporte Do CSGO no passado Único no mundo né, não existe outra Todas as outras Carambits, têm essa Estrelinha aqui depois do nome né, então HFB era dono dessa única Carambit Vanilla que não tem preço Outras skins insanas aí também Como a Headline com 4 abepars Com o menor float do mundo Sem contar as famosas Dragon Lore Souvenir que ele tem aí Sem adesivos nenhum Com floats baixíssimos Ele era dono das duas skins de Dragon Lore Souvenir com o menor float do CSGO Que como vocês podem ver aqui ó Primeira e segunda Os perfis agora estão banidos Eu vou entrar em detalhes sobre isso já já Outro item que ele tinha ou tem É a Karambit 269 Minimal Wear Stat Track Única do mundo com esse pattern em StatTrak, existem outras, mas não tem aí o contador de kills, além da 269 ele também tem uma 387 que é o melhor pattern, com o float aí 0.30, essas duas facas galera, a primeira fica perto aí de um milhão de reais essa daqui chega talvez a 800 mil a gente tá falando de itens muito caros, por isso o preço do inventário dele estima-se que era 2 milhões de dólares então, o que aconteceu? Hoje, esse perfil que antes chamava G10 e tinha essa foto aí de um cavalo, apareceu como público, né, agora com outro nome de caseapia, outra foto, mas mas todas as skins estavam lá, a gente pode conferir aqui, 22 páginas de skins. Reparem, essas skins em dourado são skins com float top 1 do mundo, que ele tinha muitas, né? O foco do colecionador aí realmente era pegar skins com o menor float do mundo ou com patterns muito raros, né? Os melhores patterns aí de facas, até Casey Hardnet. ele também tinha uma 661, vou entrar em detalhes a respeito dela já já. Tinha diversas Dragon Lore Souvenir, cara, muito, muito dinheiro. Eu acho que, na verdade, não custava só 2 milhões de dólares nos dias de hoje, não. Acho que provavelmente era mais caro. Tá aí também a caramba de Vanilla, aí, ó. Sem estrela. E, aparentemente, esse cara, mano, perdeu tudo. Perdeu todas as skins raras dele. Isso aí aconteceu hoje de manhã. A galera reportando que todas essas skins estavam sumindo, principalmente os itens raros, né? Mas, realmente, tinha muita skin foda. Mano, quando eu fiz o vídeo desse cara, eu fiquei impressionado com o tanto de skin que ele tinha. E era um inventário absurdamente gigante. Eu nunca tive a chance de ver esse inventário público. Eu só consegui ver o histórico aí dos registros no site lá de Database das skins que ele tinha. Bom, vamos lá, o que, que aconteceu de verdade? Aparentemente, essa conta foi hackeada sete dias atrás, porém, apenas hoje que foi trocada aí a foto de perfil e o nome também, foram deletados todos os amigos. Pelo que se sabe, também o e-mail e a senha da conta foram alterados, o que acaba gerando aí um bloqueio de sete dias para trocar qualquer skin. Porém, o que é mais estranho é que, aparentemente, o autenticador da Steam dele continuava sendo o mesmo. Então, não sei se o celular dele foi roubado, foi clonado, se isso foi um bug da Valve, né, da Steam, do CSGO. Além das skins que eu mostrei, ele tinha outras como luva Pandora Top 1 do mundo com menor float. Uma das quatro AK Case Hardened 661 Stat Track maior que existem no mundo. A AK mais cara do jogo, tá? Essa daqui realmente é caríssima, velho. Todas essas skins começaram a aparecer hoje. Por exemplo, a Pandora Top 1 foi vendida no Buff, o Marketplace de skins da China, por 170 mil yuans. Ele tinha mais skins insanas, tá? Ele tinha outras AKs 661 Stat Track. E as duas apareceram agora no inventário banido. É muito suspeito tudo isso daqui, tá? Várias e várias skins dele foram vendidos aí num site russo de skins de CS Go, aquela carambite que eu falei pra vocês manos, a 269 Track, única no mundo, que vale perto de um milhão de reais, foi vendida por 900 dólares, mano, 900 dólares, teve também o caso aí da K-headline dele, né, com 4M powers, que foi vendida por 30 mil dólares, bom todo mundo surtou hoje à tarde no Twitter porque todas as skins dele foram desaparecendo foram indo pra outros perfis, pessoas foram comprando as skins dele e algumas sem saber que eram roubadas, outras sabendo mas estava nem aí Até que o perfil deixou de ser público E agora está privado Porém, essa daqui foi uma intervenção do suporte do CSGO A Valve foi acionada Eles estão tomando providências E agora vem a parte mais chocante Estão circulando no Twitter diversas fotos como essa daqui Olha só Esse cara, ele tinha comprado a ak headline Que eu mostrei para vocês lá com 4 Abay Powers Olha só Você trocou com o case Appia E do nada aparece o CSGO suporte aqui E desfaz... A as trades que esse cara tinha feito mais cedo, ou seja, as skins desapareceram do inventário dele, ele tinha gastado mais de 30 mil dólares para comprar essa skin lá no site, e o suporte da sem mais nem menos retirou as skins, mas e a pergunta que fica, e o dinheiro do cara? E o dinheiro do comprador? E os 30 mil dólares? Aí que a gente pode começar a fazer teorias da conspiração, o suporte do CSGO pode fazer o seguinte, duplicar todos os itens que foram roubados para que os compradores não percam aí o item, né, porque seria bastante difícil ir atrás do dinheiro, né, em todos esses sites aí russos, sites chinês e tal Se falar pros sites devolverem ou A segunda solução é o suporte da Steam Bancar o dinheiro desses caras que eles perderam comprando as skins As skins foram deletadas, né? Caso os sites aí de marketplace de skins Não devolvam dinheiro pros compradores Já aconteceu ano passado Do suporte do CSGO intervir De uma maneira aí que eles conseguiram resolver a situação né Duplicando os itens do pro player Stewie, quando ele tinha sido roubado Lá em 2019, perdeu milhares de dólares Em itens, o suporte do CSGO foi lá E duplicou todos os itens que existiam no inventário dele, né, voltando aí a ter a coleção que ele tinha, porém os itens duplicados ficaram aí pelo mercado. Eu não acho que isso seria muito bom para a imagem do CSGO, né, novamente, essa história de itens duplicados e tal, não ia pegar muito bem, até porque vários itens aqui dessa coleção eram únicos no mundo. Com certeza o pessoal da Steam tá tomando providências, alguns estão falando que isso se trata de um bug da Steam, que provavelmente deu algum problema lá, a galera conseguiu hackear o perfil do cara, muitos estão falando que simplesmente foi um hack normal, tá, de alguma forma o hacker conseguiu acesso, talvez, ao celular, ao computador do HFB e conseguiu, assim, hackear a conta dele. Mas o mais estranho é que isso aconteceu sete dias atrás, né? E só hoje todo mundo descobriu que foi o dia que as skins foram vendidas. Agora, o que é muito preocupante é que diversos compradores dessas skins estão sendo banidos. Como é o caso aqui dessas contas que receberam esses itens da tela, estão todas banidas. Algumas contas aí que receberam Dragon Lore, Souvenirs estão sendo banidas, Ou Se a gente checar o histórico, era exatamente o perfil do HFB, tá banido, banido, banido. O que dá pra gente entender é que realmente, ó, as pessoas que compraram essas skins estão tendo as mensagens aqui. CSGO, suporte, desfez uma ou mais das suas ações passadas. Ou seja, as contas estão ou sendo banidas ou estão perdendo as skins. Bora Pro suporte da analisar tudo, ver realmente qual que é a situação e resolver. Eu confesso que eu tô meio preocupado, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto e o desenvolver dele, eu vou estar tá postando lá no meu Twitter. Com certeza a gente vai ter mais notícias a respeito de todas essas skins e toda essa treta insana que foi a polêmica do dia aí. O cenário do CSGO tá repercutindo mundialmente isso, porque é um roubo de mais de 10 milhões de reais. Se inscreve no canal, clica aí nesse sininho, ativa as notificações, clica lá no botãozinho todas, assim, porque eu vou postar mais vídeo. Vou postar um vídeo analisando o inventário desse cara por completo, quanto que valiam as skins dele hoje. E se tudo tiver acontecido aí a favor dele, né, que é o que eu torço, eu vou mostrar pra vocês o desenrolar dessa história, né, o que, que o suporte da Steam vai acabar decidindo fazer, tanto com o hackeado, né, a vítima, como quanto as pessoas aí que compraram as skins e desbolsaram ali o dinheiro na hora e agora estão sem skins e sem Acompanhe então as próximas notícias aqui no canal, deixa um like para que mais pessoas possam ver esse vídeo e também tomar cuidado aí, mano, com scans Eu já tava planejando essa semana fazer um vídeo pra vocês aí a respeito de como se prevenir de qualquer tipo de scan na Steam E agora, mais do que nunca, é um momento importante, então eu vou fazer esse vídeo Tamo junto, galera, até o um próximo vídeo aqui no canal, um abraço, falou!